Tinha um programa que eu vi antigamente, chamava do Tree Connection, ou Connection Tree, uma coisa assim que o cara ia, começava num assunto, sei lá, falava de como é que se faz uva passa e acabava falando de motor de foguete. E esse vídeo meio é assim. O que, que tem a ver a história da ciência com a Primavera Árabe, barra Occupy, que foi logo depois, inspirado nela, com o combate à corrupção no Brasil, e não só no Brasil, e um novo tipo de democracia, um novo sistema político e econômico também, mais político. Não dá para ter um sistema político novo sem ter um sistema econômico novo. O que, que tem uma coisa a ver com a outra? Cara, vamos começar do começo. A ciência começou lá em Aristóteles... Então, assim, a ciência começa mesmo ali no século XVII, 1600 e pouco, que surge, vai surgindo o método científico como a gente conhece hoje. Mas a gente, existe uma, um, uma balança entre a nossa intuição e a forma de ver o mundo desde mil e pouco antes de Cristo, lá em Egito, Grécia Antiga, etc. E era um monte de gente vendo o mundo como a gente... Consegue enxergar e sentir, e um punhadinho de gente tentando enxergar o mundo como ele realmente é. Tudo bem que é uma longa história. Tem até um livro que eu acho que eu não fiz vídeo sobre ele ainda, mas é de Pimatas Astronautas, do Milod Acho que já fiz vídeo sobre ele, vou colocar o link aqui se já fiz. Que conta essa história toda. Aí chega no século 17 XVI, XVII, dá uma revirar volta, principalmente com Galileu, que quebra com o pensamento aristotélico e passa a a considerar assim, cara, não adianta a gente tentar ver o mundo como a gente acha que deve ser, o mundo não quer saber de como é que a gente olha, como é que a gente escuta, o mundo tem suas próprias regras. E aí que é o ponto de quebrada dessa, de ruptura, dessa história. Tinha 98% da, da humanidade querendo ver a Terra no centro do universo, essas coisas todas, e um punhadinho de pessoas olhando com a razão e vendo não, não é assim. Como que esse punhadinho de pessoas... Ainda mais considerando que os 98% outros mandavam queimar, torturar, etc, matar, afogar. Como é que essas ideiazinhas conseguiram prevalecer? Como? Qual é o segredo desse, dessa, dessa força? E sempre um punhadinho de pessoas acabava conseguindo prevalecer sobre um punhadão de outras pessoas. Até que a gente chega à Primavera Árabe que teve mais um punhadinho de pessoas derrubando ditadores. Aí você pode dizer assim, ah, mas ele levantou um monte de gente, luta conservadora, fundamentalista no lugar, não é verdade. Essa é outra história. Então, o que importa é, um punhadinho de pessoas conseguiu derrubar ditadores, e em outros lugares não conseguiram. E eu não vou entrar nos detalhes agora, senão esse vídeo vai ficar gigantesco. O que eu estou querendo focar é que existe uma forma de um punhadinho de gente... É prevalecer sobre um punhadão de gente sem ser ditadura, sem ser pela força. Pelo contrário, um pessoal sem força consegue prevalecer sobre um pessoal com força. Como isso? Que o que prevalece não são pessoas. Não. O que prevalece são ideias. Quando tem certas ideias que são tão fortes que elas têm que prevalecer. As ideias da ciência são assim, porque a ciência é um método que cria ideias tão fortes que não tem como você negar é toda baseada em fatos, verificação, repetição, etc. Inclusive, a ciência não serve para coisas que não sejam testáveis, verificáveis, etc. Mas o método da ciência acaba servindo para fazer qualquer, para construir ideias fortes. Essa coisa de você mesmo tentar derrubar suas ideias... Né? Você deve conhecer já o método científico. Se não conhece, dá uma olhada lá em Cosmos, com o Neil deGrasse Tyson, porque está tudo explicadinho lá. Não preciso nem fazer vídeo para isso, e o Cosmos é ainda... Além de aprender isso, você vai ver um monte de coisa muito legal. Então, chegamos aqui em o que, que tem a ver a ciência com a Primavera Árabe. Existem formas de fortalecer tanto as ideias que elas conseguem resistir à espada. Aquela coisa né, da caneta, né, vencendo a espada. Eu sou péssimo com, com ditados populares. Mas é isso. E aí, o que, que isso tem a ver com o Brasil agora? Aí eu faço uma aspa. Lá em 2011, 2012, se não me engano, um cara chamado Manuel Castells fez um livrinho explicando Primavera Área e para mim foi o melhor livro explicando essas coisas até agora, que eu já falei sobre ele, Redes de Indignação e Esperança. E que as redes ajudam a construir ideias tão fortes a partir da indignação que surge a esperança que acaba atiando como se fosse um triângulo do fogo, né? Você tem assim, combustível, comburente e a ignição, que é a esperança. Que leia o livro, veja o vídeo também se tiver vídeo... Eu já não estou lembrando mais dos vídeos que eu fiz. Eu vou colocar link aqui no, nos cards ou nos comentários. Nos comentários não, na descrição. E a gente está nesse ponto agora no Brasil. Não só no Brasil, em vários países do mundo a gente está nesse ponto. Que a gente está indignado com o sistema que a gente tem, porque está bem evidente que não funciona, tem uma galera aí que, ah, vamos colocar o lado A, a linha, não, vamos colocar o lado A, né? e não tem, você vai vendo que não existe A e A linha, como eu falei em outro vídeo meu, é tudo o mesmo grupo mais ou menos, porque está tudo em cima do mesmo sistema, e aí a gente tem o problema da falta de esperança, que a gente passa no momento. Porque a gente tem a indignação, a gente tem mais ou menos a rede, os países, os governos de vários países estão tentando dar uma restringida na liberdade de expressão online, mas ela ainda está lá e é bem difícil de derrubar. Só que a esperança está falhando. Por que que falha a esperança? Porque, cara, a gente vai tirar o governo A, ah, vai colocar o A linha, eu tirar o A linha e colocar o A. A estrutura é a mesma e a gente está percebendo que é mais ou menos o mesmo grupo, mais ou menos a mesma lei, a mesma regra, mesmo modus operandi. O que a gente quer é outro sistema. E que sistema é esse? Tem um vídeo, esse não é meu, que eu vou colocar na descrição ou nos cards. São dois vídeos, na verdade, de um espanhol, se não me engano, falando o que é a democracia de verdade, o, que, é, o que, que tipo de democracia a gente tem e o que seria a democracia de verdade. Só que não adianta a gente ter... Saber para onde a gente vai, porque eu acho que a gente sabe para onde, onde a gente vai desde lá da, do movimento Occupy, do fenômeno Occupy, mas a gente não tem ferramenta para ir para lá, porque a gente vai fazer o quê? Vamos falar com o Supremo Tribunal Federal para ajudar a instituir, a melhorar a nossa democracia? Vamos falar com o governo A, com o governo A linha? Ninguém parece muito engajado em melhorar a democracia em lugar nenhum do mundo, parece que existe uma coisa assim: a democracia está legal assim. Vocês votam aí, elegem aqui, aí a gente faz, passa quatro anos fazendo o que a gente quer fazer, oito anos no caso aqui da, da, de senador, né? Fazendo o que a gente quer fazer aqui, e aí quando você não gostar, você vai lá e vota contra, mas aí você vota no grupo A linha. Né? E não adianta vir com essa história também de, ah, vamos fazer uma ditadura, porque aí é só piorar o que já está, francamente, né? Muita falta de... Né? Lógico, nem votar você vai votar Nem demonstrar sua insatisfação você vai poder demonstrar Nem demonstrar sua indignação você vai poder demonstrar E rede também, esquece que não vai ter rede também Que vão sair cortando tudo quanto é rede Como se corta em países é, ditatoriais Tenta cortar né? tem, que fazer, tem que fazer uns vídeos sobre o negócio de cortar a internet Mas deve ter alguém que fez já uns vídeos bem legais Então a gente está nesse ponto agora E é isso que está tá tudo ligadinho A gente consegue... Aí é a conclusão, que eu pretendo tentar dar uma esperança aqui de caminho. Até falei sobre isso. Tem uma HQ, uma HQ não, uma graphic novel do Doutor Estranho, Xambalá, da Mariana, não vou fazer spoiler. O finalzinho dela deixa bem claro o tipo de esperança que eu acho que a gente pode ter. E uma graphic novel também do sufista prateado que ele salva a terra do Galactus, aí todo mundo quer que o sofista prateado seja o salvador da humanidade e aí ele dá uma de tirano para as pessoas perceberem. Cara, não adianta trocar um tirano pelo outro, é bem legal o final dessa Graphic Nova, acabei fazendo spoiler, desculpa, mas também tá francamente né, a Graphic novel tem sei lá, 20, mais de 20 anos e eu acho que é por aí, a gente tem que perceber que a gente já tem uma certa força o pessoal começou a chiar aí com o negócio de acabar com o Ministério da Cultura e voltaram atrás. É um voltar atrás simbólico? Uma, ah, vamos tentar enganar eles, faz de conta que voltou? Pode ser. A pressão existe, a pressão é percebida. E eu, eu tenho, para mim, que o caminho, 60% do caminho para a gente mudar a democracia do mundo, instalar uma democracia mais verdadeira no mundo, é a gente aprender a usar as redes para se comunicar. e Para alimentar as ideias fortes que podem ajudar a construir uma... É, democracia mais plena. Como é que a gente faz isso? Regra número um, e que é, vai ser a única regra desse vídeo, porque eu acho que não precisa a regra número dois, verifique tudo, não, tem duas regras, verifique tudo antes de compartilhar, francamente, está muito feio esse negócio com o pessoal que compartilha, ah, a Dima está sitiada, eu olhei assim, ah, Dima está sitiada, não faz nenhum sentido, isso aí fui ver, não era nada disso. Então, por um, lado, por um lado e pelo outro, tem desespero, tem é, campanha de contra-informação de todo quanto é lado, porque aí a linha estão lá brigando no cabo de guerra deles. E a segunda regra é, duvide de você mesmo. Primeira regra, duvide dos outros, verifique sempre as informações. Segunda regra, que é a regra máter da ciência, duvide de você mesmo, de você mesma porque você vai ter a sua tendência a concordar com isso ou com aquilo. Então você tem que mesmo chegar e falar assim, pô, será que é, eu realmente estou certo? Eu realmente estou certa? Tem que dar uma olhadinha nisso, porque a gente vai errar. Garanto que um monte de coisa você está errado, você está errada, eu também. Estou errado, estou errada, em um monte de coisa. E é isso, porque a gente tem que caminhar. E espero que a gente consiga, dessa vez, na humanidade fazer umas transições mais suaves, né, sem gente brigando, brigando fisicamente, né? Vamos brigar só ideologicamente, argumentativamente, retoricamente, logicamente, porque é muito mais legal quando a gente faz assim e essas formações são muito mais eficazes quando são progressivas do que quando são com uma violência, porque para ter violência sempre tem alguém por trás bancando a violência, se tem alguém bancando o negócio já tem um grupinho já não é um movimento de razão, é um movimento de força. E movimento de força, geralmente, vai ser ruim para a maioria. Bom, gostou do vídeo? Dá o like, que ajuda bastante a promover o vídeo, saber se, você tá, se as pessoas estão curtindo. Se está curtindo de verdade, assina o canal, que aí também ajuda mais ainda a saber assim, ah, o caminho está legal, não sei o quê. Seja bem-vindo aqui volte sempre. Bye. História da ciência... O que, que tem? História da ciência, primavera árabe, primavera árabe, corrupção no Brasil. O que, que tem a ver? História da ciência, primavera árabe, o fenômeno ocupai e a corrupção no Brasil, a democracia e tudo mais. 42. É... patinhas. Fica aí, bebê. Pode ficar. Fica aí. Por que vai ser complicado você agora? Ah, então desce. <risos> Existem formas de você criar, fortalecer as ideias de tal forma... Formas de fortalecer as ideias de tal forma...